Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Os Últimos Seis Dias de Jesus Por Jamiro dos Santos Filho Quarto dia, quarta-feira, Judas Iscariotes A quarta-feira havia chegado. Com ela, a melancolia em meu coração, por ver chegar os momentos mais dramáticos jamais conhecidos pela humanidade, oriundos da atitude infeliz de Caifás e seus comparsas, e facilitada pela invigilância de Judas Iscariotes. O mundo cristão considera Judas um traidor, indigno de consideração, e muito menos de perdão. Muitos julgam seu gesto um motivo de perdição eterna e sem remissão. Porém, não é bem assim. O seu ato apenas precipitou o que o Sinédrio faria, cedo ou tarde. Com a sua colaboração a prisão, o julgamento e a condenação de Jesus ficaram apenas mais facilitados o sinédrio já decretara a prisão do mestre e para tanto aguardava somente o um momento propício isto é longe do povo a fim de não causar revolta em seus seguidores e admiradores não obstante o decreto irrevogável do sinédrio pois o ódio de caifás era imenso o gesto de Judas não deixa de ser visto como um golpe ingrato no coração puro do Mestre Jesus. Ele mesmo, Judas, sentiria na pele a infelicidade de sua atitude e, imerso no arrependimento, culpou-se, entregando-se às forças inferiores que o levaram ao suicídio. Naquela quarta-feira se daria o início da trágica partida de Jesus deste mundo. Ainda bem cedo, o infeliz apóstolo saiu de Betânia em direção a Jerusalém. Segui-o atento. Em verdade, desde que Jesus adentrou pelo templo no domingo e porque nada tivesse feito de espetacular, como a maioria esperava, Judas desiludiu-se. A princípio, seguir o mestre por supor ser ele o líder que libertaria o povo judeu do jugo de Roma. Na entrada triunfal, ele aguardara ansiosamente a coroação de Jesus como rei dos judeus e a consequente expulsão dos romanos, mas nada disso aconteceu. Jesus continuou a falar do reino dos céus, enquanto Judas pretendia a conquista do reino da terra. Ao invés de instigar o povo a invadir o palácio de Ponso Pilatos e a Depolo, Jesus continuava a pregar que deveríamos amar os inimigos e a perdoar setenta vezes sete vezes. Chocado pela ambição, caminhava solitário, maquinando solução para sua pretensão. Amava Jesus, no entanto, ele ensinava a tolerância, a paciência, o amor ao próximo e a resignação. Mas, como derrubar o poder de Roma e efetuar as reformas necessárias com atitudes tão amáveis? Enquanto caminhava, Judas gesticulava conversando consigo próprio, demonstrando todo o seu desequilíbrio. A mente em chamas transbordava em suor que lhe escorria pelo rosto rígido e olhar esgaziado. O apóstolo desavisado, subjugado pela paixão às riquezas e pelo poder terreno, com a vaidade absorvendo-lhe o ser, sonhava acordado enquanto seguia imaginando-se no alto comando da nação, ao lado do Mestre Jesus. Seu intento era se aliar aos sacerdotes e escribas, fariseus e saduceus, homens ricos e influentes, a fim de tomar o poder de César. Tão logo se consolidasse o poder em suas mãos, restituiria a direção suprema a Jesus para ele o mestre com sua bondade e doçura nada conseguiria sem os políticos e poderosos do tempo. Judas chegou a Jerusalém extremamente ofegante cansado pela caminhada que fizera às pressas a custo encontrava o ar impaciente buscou o interior do templo e pediu audiência com Caifás, dizendo ser urgente o assunto a tratar. Judas era comerciante e tratava de negócios com o templo, que adquiria dele alguns produtos a serem consumidos em sacrifícios, além de animais e aves. Enquanto aguardava o sumo sacerdote, Judas andava de um lado para o outro da sala. Inquieto, escravo da ilusão que o levara até ali, entregava seus quadros imaginários criados pela sua mente febril. Ao ser avisado de quem o aguardava, Caifás exultou-se. Esperava ansioso por confissões que comprometessem Jesus e que servissem de prova para condená-lo, e nada melhor do que um dos seus apóstolos por testemunha. Vestiu-se rápido e sorriu maldosamente. Enquanto se preparava, maquinava o que dizer aquele infeliz que estava traindo o seu mestre. Caminhando, Caifás pensava que chegar o momento de calar aquele galileu prepotente e astuto, como dizia ele, referindo-se a Jesus. Ao adentrar pela sala, Caifás abraçou Judas com indiferença, porém com fingimento sorriu-lhe, tentando demonstrar prazer por vê-lo. O sumo sacerdote sussurrou a si mesmo, enquanto convidava Judas a se acomodar em rica poltrona. Quem é mais viu, este ou seu mestre? E odiou Judas também, pois ninguém consegue aceitar com naturalidade uma traição. Caifás então falou... É um prazer receber-te, Judas. Em que poderemos servir-te? Estamos a teu dispor. vigilante, Judas expôs todo o seu plano de derrubar os romanos e juntos dirigirem a nação. Disse também que, depois de tudo consumado, dariam a coroa e o centro real a Jesus. Inteligente e sagaz, o sumo sacerdote redargueu. Ótimo, Judas! Há muito esperamos esse rei que nos liberte. Felizmente a hora tão esperada nos parece próxima, e devo agradecer ao teu mestre Galileu por nos oferecer oportunidade tão propícia. Devo dizer-te que o templo agradece tua colaboração providencial, e quero crer que o teu gesto, Aliado aos nossos propósitos de expulsar os romanos, dará a vitória ao Messias. Com isso, os apóstolos terão destacada posição nos postos de comando da nossa nação e receberão os aplausos de todo o povo. Ao finalizar, astutamente Caifás observou o efeito de suas palavras no pobre Judas. Esse se exultava pois finalmente via-se na possibilidade de ocupar posição de destaque que lhe traria riqueza e poder. Seus olhos brilharam de modo diferente, por isso sorriu concordando com Caifás. Mas o sumo sacerdote queria mais de Judas. Assim, perguntou-lhe envolvente. — Meu bom amigo... Tu já ouviste Jesus afirmar ser ele o Messias esperado? Afinal, precisamos ter certeza, não é? Sim, já ouvi. Certa vez em Cesareia de Filipe, ao norte de nosso país, Jesus indagou a todos nós quem nós julgávamos ser ele. Pedro lhe disse que ele era o Messias, o Cristo. Jesus, então, nos pediu que a ninguém falássemos a esse respeito. És capaz de afirmar isso frente aos membros do Sinédrio? Sim, tenho certeza do que afirmo. Muito bem. Judas estava feliz. Finalmente concretizaria os sonhos de libertação do povo e da realeza de Jesus, além da posse do poder. Mas repentinamente lembrou-se de Jesus e perguntou... — Caro Caifás, que faremos com o mestre? Até a tomada do poder, onde ficará ele? Caifás mexeu-se na cadeira, buscando as palavras corretas, a fim de não assustar Judas. Ele não poderia perdê-lo, já que os seus planos seguiam a bom termo. Gaguejando, Caifás respondeu. — Meu amigo, meu amigo... Então não confias em mim? És inteligente, saberás discernir as coisas. Aproveitemos a multidão e proclamemos a independência. Seu mestre será detido por medida de segurança pessoal, pois não deve ele, o Messias, empunhar espada ou punhal. Detido aqui no templo, onde gozará de todas as mordomias, estará a salvo de qualquer incidente ou imprevisto. Proclamada a independência e expulsos os romanos, todo o povo coroará Jesus, tal qual nosso rei. Judas delirava ouvindo Caifás. Envolto nas teias da vaidade, da qual ele não enxergava o plano sinistro que o sumo sacerdote armara contra ele e o mestre, ficara cego às evidências falsas em que se prendia. Querendo demonstrar participação, Judas ainda perguntou, — O que devo fazer? Como empreender essa revolta? — Deveremos primeiramente oficializar nosso diálogo diante das testemunhas que são os membros do Sinédrio. Tudo o que me afirmaste deverás declarar diante da Assembleia. Rapidamente formou-se pequeno grupo de juízes e testemunhas e oficializaram as declarações que comprometiam Jesus. Ingênuo, declarou que o mestre se dizia o Messias que haveria de libertar o povo de Roma, colocando-o tal qual um revolucionário. Afirmou também que Jesus pregava a igualdade entre o povo, que a escravidão era um erro dos homens que o pai puniria, e muito mais. Depois de tudo pronto, Cai faz disse: Doravante, meu amigo, dependeremos de tuas informações. Não poderemos trazer Jesus para o templo diante do povo. Portanto, aguardaremos tuas instruções no momento oportuno. Espero que sejas rápido, no máximo até amanhã à noite. Depois disso, Iremos juntos expulsar esses soldados que tanto odiamos. Assim, ao saber de teu mestre isolado, afastado do povo, vem até nós e lá iremos juntos. Judas apertava as mãos uma contra a outra a demonstrar ansiedade infantil. Não via a hora de tudo terminar e tomar para si o poder. Ao seu lado, eu fiquei com um nó na garganta me sufocando. Queria chorar e, ao mesmo tempo, abraçar aquele pobre apóstolo. Senti compaixão por ele, pois não enxergava o abismo escuro e profundo em que estava caindo. Sentindo-me derrotado, dei um grito de dor. Perguntei a mim próprio... Por que nos perdemos nas lições do mundo? Como somos invigilantes e as tentações acabam por nos vencer? Judas cair em suas próprias teias e for empurrado pela maldade de um homem que soube aproveitar-se de suas fraquezas. Então, aquele homem desprovido de sentimentos, disse a Judas em tom de desprezo. Fica com essas moedas. Vale um pouco, mas o que compramos também não é grande coisa. Depois disso, despediram-se e Judas saiu. Eu o segui e vi nele apenas um irmão em desequilíbrio que necessitava de muito carinho e compreensão. Penalizado, olhei em seus olhos e vi que inocentemente acreditara em Caifás pois suas feições demonstravam um leve sorriso, como se sentisse que fazia algo certo. Judas comemorava enquanto seguia. Eu chorava por ele, conduído de seu triste futuro. Mas, como sempre, meu protetor se fez ouvir. — Meu querido o gesto e pensado de Judas machuca no mais fundo de qualquer coração. Infelizmente, somente seremos traídos por aqueles que nos dizem amar, pois de alguém que tem por nós antipatia ou nos tem por inimigo, receberemos ofensas e agressões. A traição somente nasce onde há o amor ou uma amizade, mas em vigilante. Saiba que, quando traímos, é certo que magoamos alguém, mas nossa atitude voltará sempre contra nós mesmos. O ato infeliz de Judas não teve a intenção de trair nosso mestre, no entanto, em seu coração, ficará marcado esse gesto como tal. Tiremos a lição, pois ainda hoje, ou melhor, em nosso tempo, os cristãos, os dirigentes religiosos e os líderes do povo traficam a alto preço o nome de Jesus e ninguém os acusa de traidores. Ele já foi vendido muitas vezes e continua sendo. Portanto, prossigamos. Prepare-se, pois o pior está por vir.